Galera, os novos stickers do Major de Paris Estão animais E por esse motivo, eu tô aqui num servidor de CS Onde eu vou analisar Todos os adesivos holográficos Do Major de Paris 2023 Colados em skins, porque vai ficar Ainda melhor da gente ver Até o momento, esse é o adesivo mais caro O mouse holográfico, né Entre os adesivos de time holográficos Inclusive eu consegui pegar um desse Abrindo sem cápsulas E ainda não rolaram muitos crafts da galera aplicando Em skins, por isso a gente vai ver como seriam todos esses adesivos aplicados partida já começou precisamos de alguns claro. disparos apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com essa partida olha vou só para isso <risos> o que está acontecendo ficou sem munições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 Começando aí pelo mouse holográfico de Paris, cara, tá muito bonito esse sticker, eu acho que a galera vai acabar aplicando em algumas skins, tá, vão rolar vários crafts, comenta se você quer que eu faça um vídeo no futuro mostrando os crafts que a galera for fazendo, e tá muito parecido com o Stock Home 2021, cara, espetacular o adesivo, impressionante mesmo, muito, muito bonito, mano, eu gostei demais dele. Outro adesivo que tá agradando muito a galera e tá entre os mais caros dos holográficos de times é o FURIA holográfico, cara, tá muito diferente essas cores do eu tenho certeza que esse craft vai combinar Muito com skins azuis Skins assim, rosa também Que é o fade aqui pega muitas cores Cara, tá sensacional o degradê De holográfico aqui desse adesivo Cara, meu amigo, talvez O Furi é mais diferente já do CS Mas assim, também possivelmente Um dos mais bonitos, tá? Eu gostei Demais assim, dessas cores e tal Desse efeito holográfico, realmente ele tá muito Diferenciado, mano, O sticker tá muito foda Vocês acharam o que? Vocês gostaram, mano? Faria o craft? Eu achei massa, velho. Galera, adesivo o da G2 holográfico bem padrão, bem parecido com o último holográfico. E vários efeitos novos aqui, cara. Os holográficos de Paris, eles estão diferenciados. Tem muitas cores novas. Muitos efeitos holográficos em combinações de cores e tal, que a gente não tinha antes no CS. Tá muito bonito. O sticker da Navi estão comentando que provavelmente é o melhor holográfico que já fizeram aí nesses últimos anos, porque tá um holográfico de verdade as cores ali. Tá um degradê de cores bonito. Tipo assim, não tá só aquele amarelo e um pouquinho de laranja. Tá com roxo ali, rosa e tal, azul, sei lá, mano. Tá muito louco esse efeito holográfico aqui do navio Provavelmente esse aqui é um adesivo que a galera vai gostar muito Vai aplicar muito, cara Porque tá muito legal mesmo, tá muito bonito, tá? Esse adesivo aqui eu tava meio curioso pra ver como é que ia ficar nas skins, adesivo do time monte E de novo um efeito holográfico Absurdo, cara Olha só, mano Ele vai do azul pro amarelo Bonito, bonito, bonito O formato é meio nada a ver, né, mano? Mas é bem bonito Se bem que com a skin paradinha assim, ó Fica um formato legal, mano Fica um formato bacana, assim O adesivo da Phase bem padrão, mas não Efeito holográfico muito bom também, ó Vermelho, um pouco de branco ali Bem bonito, cara, gostei desse adesivinho aqui O adesivo da Vitality tá puxando pra um laranja Mas ele tem vários efeitos holográficos Irados, nossa, tá bonito, mano Ai, ai, ai, velho, nesse campeonato A Vav mandou bem, na né, moral Principalmente os adesivos holográficos, eles estão muito legais Ó o adesivo da PEN Tá trabalhado, hein, mano Tá um degradê muito bom ali no efeito holográfico Vai de vermelho pra amarelo Rosa um pouquinho ali, tá massa demais Cara, olha só, mano, gostei muito muito desse adesivo da PEN O adesivo da Fluxo é um adesivo que eu acho que Pro futuro, mano, a longo prazo A galera pode gostar muito dele E aplicado na skin tá irado demais, tá? Eu quero ver depois também assinaturas e tal Por exemplo, a assinatura do VSM Eu acho que vai ficar muito bom em crafts A gente vai ver quando a galera começar a aplicar Mas, ó, no geral, adesivo Fluxo holográfico Tá muito maneiro Agora, o que não ficou muito maneiro É esse adesivo da Team Nick holográfico Porque ficou com fundo branco ali E aí, não sei, cara o adesivo não tá com aquele fundinho transparente, tá ligado? Eu achei que a Valve meio que errou aqui nesse sticker, mano Mas o efeito holográfico de todos os stickers tá bonito Só que a galera tem a tendência a não gostar muito desses stickers Onde uma parte não pega o efeito holográfico Que é essa parte em branco, tá ligado? Então, é Ó, agora um sticker que talvez a gente nunca mais veja A herói que tá passando por problemas financeiros Aí pode ser que essa organização declare falência E o adesivo holográfico tá bem maneiro Só que tá diferente, né? cara? é tá diferente, a logo mudou, eu acho. Mano, esse adesivo da audi a primeira coisa que eu bati o olho e fiquei de cara foi com a logo da Red Bull, tá muito na cara a logo da Red Bull nesse sticker aqui, mas o fundo do sticker tá irado, que é onde tem realmente esse efeito holográfico, né? E tá muito irado, cara. E a Force foi uma org que trocou a sua logo também, o adesivo ficou bem mais irado agora, cara, bem mais irado, parece muito um power assim, as cores, tá ligado? Gostei demais esse adesivinho aqui da Force. Esse time, a Apex também, a gente nunca tinha visto ele no Major, né, adesivos dele, então é o primeiro e olha, ficou muito maneiro. Eu acho que isso aqui em skins azimov vai ser o um novo hype, a galera vai colar demais. Esse adesivo da Complex tá bem parecido com o que a gente tinha aí antiwerp e ele tá um pouquinho mais fininho. Né? A estrela tá um pouquinho mais fininha Ficou muito bonito também Essa logo aí tá muito top, mano Ficou muito bom a skin Esse é o sticker que parece que deu errado O sticker da Nine Porque ficou muito fino o traço do círculo, cara Olha só, não, não ficou muito bom, velho E ó, na verdade a Valve lançou um update Trocando o sticker da Nine Esse daqui é o novo sticker holográfico do time Aparentemente a organização reclamou Eles não tinham gostado do primeiro formato E agora a Valve fez mudanças O sticker tá muito muito mais irado, cara, na moral. Gostei demais, ficou 10 vezes melhor. Inclusive o preço desse sticker já subiu no mercado da Steam e ó, o efeito holográfico agora tá presente em todo o sticker. Se tornou para mim um dos melhores adesivos holográficos do Major de Paris, cara. Gostei demais desse sticker na versão nova. Fez bem a Valve de consertar, e eles só mexeram no sticker da Nine. E mano, esse sticker da Gamer Legion, uau, cara, uau! Que efeito holográfico insano, na moral, cara. Cara, eu não tinha percebido que esse adesivo tava tão bonito. Os adesivos holográficos desse Major de Paris, eles estão diferenciados assim mesmo. Olha o efeito holográfico desse sticker aqui, cara. Muito bom, velho. Essa aqui que é uma logo nova também, o time Into the Bridge E eu achei bem maneiro, cara. O capacete ali, né? Medieval e tal. E um holográfico bem bom também, tipo, azul e vermelho, né? Muito louco, velho. O time da que veio com um adesivo forte também, viu? Olha o efeito holográfico, cara. Muito bom. Esse craft aqui eu tenho certeza que a galera vai fazer demais, velho. Vai ter muito craft. O adesivo da Nip ficou bem padrãozinho. E efeitos holográficos muito bons também, cara. O fundo transparente é magnífico, né, mano? O adesivo fica perfeito na arma. Já o time Mongols tá um dos adesivos holográficos mais barato. Porque, novamente, ficou meio que um traçado um pouco fino em algumas partes. Sei lá, o adesivo não pula muito na cara. Apesar de ter um efeito holográfico maneiro. E esse sticker aqui da Greyhound, eu gostei demais do holográfico dele, que vai do azul pro vermelho. Mas essas partes brancas que não tem holográfico nenhum, isso quebra um pouco. E é um dos adesivos que mais tá baratinho, mano. O adesivo da Bad News Eagle ficou bem parecido com o que a gente já tinha antes no CS. E o adesivo da Ency ficou bem estranho, porque não tá, tipo, completamente com fundo invisível. Parece que tem ali no círculo, a parte de dentro tem um pouco de... Preto? Tal, mano, não sei, velho. Esse sticker não ficou tão bom, ele não tem muito efeito holográfico também. Tá bem básico, digamos assim. Deixa aí nos comentários qual adesivo você gostou mais. Eu achei o furo holográfico insano e eu vou esperar a galera aplicar esses adesivos em skins pra ver quais as combinações que vão ficar mais legais. Então se você quer esse vídeo, deixa um like nesse vídeo aqui. A gente se vê na próxima, galera. Um abraço. Falou!